Aí amigos do Rio Maframix, uma boa tarde a todos vocês, estamos aqui ao vivo em frente da Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, onde fica a carceragem, a cadeia pública municipal de Rio Negro. Acabou de acontecer aí uma fuga de presos, de detentos aqui da cadeia. E a gente traz informações em primeira mão para vocês. Segundo levantou a nossa equipe de reportagem, é, são quatro detentos que acabaram fugindo uh, no início da tarde desta segunda-feira. A fuga aconteceu por volta das 14h30, no momento em que um agente foi retirar o lixo da carceragem. Dos quatro foragidos, dois são da cidade de Lapa e os outros dois de Rio Negro. Um fugitivo já foi recapturado pela polícia, pela polícia militar, que agora segue aí na cola dos demais fugitivos. Ah, lembrando a todos que desde setembro de 2021, a cadeia pública de Rio Negro é administrada pelo Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN. Uh, conversamos também com a polícia militar que pediu que a população colabore dando informações através do 190, informando aí os casos, se eventualmente vê alguma pessoa suspeita, uma pessoa diferente, imediatamente chame a polícia através do 190, o 190 da Polícia Militar, que segue investigando, procurando esses é, fugitivos. Esses três fugitivos, como eu falei no início, que fugiram assim que o carcereiro, né, o agente ali de segurança, foi fazer a coleta do lixo das celas. A gente segue acompanhando em tempo real, tá, ou conversando também com as demais é, forças de segurança do município para levantar informações e trazer o quanto mais rápido as informações para você em primeira mão. Rio Marframix, aqui você bem informado sempre.